Não há motivos para temer os inimigos, pois a proteção de Deus está presente na vida daqueles que são tementes a Ele. As palavras do Salmo 83 Salmos 83 1. Ó oh Deus, não estejas em silêncio, ou não te cales, nem te aquietes, ó oh Deus. 2. Por que eis que teus inimigos fazem tumulto? e os que te odeiam levantaram a cabeça. 3. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. 4. Disseram, Vinde, e desarreguemos nos para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. 5. Por que consultaram juntos e unânimes, e eles se unem contra ti? 6. As tendas de Edom, e dos Ismaelitas, de Moabe, e dos Agarenos. 7. De Gebal, e de Amon, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. 8. Também a Assíria se ajuntou com eles, foram ajudar aos filhos de Ló. Selá. 9. faz lhes como aos midianitas, como a Císera como a Jabim na ribeira de Kizom. 10. Os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. 11. Faze aos seus nobres como a Horebe, e como a zebe e a todos os seus príncipes, como a Zebai e como a Zalmuna. 12. Que disseram, Tomemos para nós as casas de Deus em possessão. 13. Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento. 14. Como o um fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. 15. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. 16. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. 17. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, e envergonhem-se, e pereçam. 18. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 83. E seguimos para a leitura da orações do Salmo 84. As pessoas também perguntam. O que quer dizer o Salmo 84? Versículo 11? Resposta. O versículo nos diz que o Senhor é o sol, o sol dissipa as trevas, traz vida. O Senhor é quem guia os nossos passos e traz vida aos nossos caminhos. Às vezes parecemos perdidos, vivendo no escuro, mas o Senhor é o sol que nos dá direção, que clareia o nosso caminho, basta buscar a ele. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 84. Salmos 84 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! 2. A minha alma está desejosa, e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. 3. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, ou louvar-te-ão continuamente. Selá. 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. 6. Que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, lá a chuva também enche os tanques. 7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. 11. Porque o Senhor Deus é um só escudo, o Senhor dará graça e glória, ou não retirará bem algum aos que andam na retidão. 12, Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem quem te põe a sua confiança. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos, 83 e 84. Pessoal, o número de inscritos aumentou, depois que eu falei no vídeo anterior, que não precisa ter canal no Youtube, para se inscrever, graças a Deus ontem mesmo mais cinco pessoas se inscreveu no canal, gente, é muito fácil, basta acessar o meu canal no YouTube, e a bicho do vídeo no canto direito tem a tarja vermelha, dizendo escreva, vocês clicam nela, e pronto para a obra de Deus, vocês já estão inscrito, continue escrevendo, vamos fazer essa obra ser muito mais. Amém. Abraço a todos, fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.